tudo bem com você? O Olá, Celima aqui falando. Seja bem-vindo ao nosso canal, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Né? Seja bem-vindo também se você já, é, já faz parte do canal. É, a TV Saúde Quanto, que é o programa de hoje, é um programa semanal onde nós respondemos a perguntas, onde nós respondemos sobre curiosidades dos nossos seguidores, sempre voltado para a área do autoconhecimento, do empoderamento pessoal, da autocura, da libertação. É, de crenças limitantes, trabalhando dentro da área da física quântica, da psicologia positiva, da neurociência, da epigenética, da espiritualidade, integrando ciência e espiritualidade de forma a potencializar aquilo que você já é, né? é. Hoje, especialmente, eu vou responder uma pergunta quase que coletiva, são muitas pessoas que entram em contato conosco, querendo entender o significado de uma oração quântica né? e também querendo saber é, mais sobre meditação. É, eu tenho mais de 20 anos de prática de meditação, é, de várias técnicas. Estive na Índia duas vezes, fiz curso de meditação transcendental, de meditação é, tibetana. Tenho várias formações nessa área. Pratiquei em grandes mestres, inclusive com o Dalai Lama, diretamente com o Dalai Lama, lá no Sala né, na cidade que ele mora, na Índia, onde fiz um curso de psicologia com abordagem, é, um curso de psicologia transpessoal dentro da abordagem é, do budismo, né para conhecer é, esse entrelaçamento entre a ciência ocidental é, e, e a espiritualidade que é vivenciada no ocidente. Foi uma experiência riquíssima, é? e eu sou um estudioso e apaixonado por essa área, e a meditação eu posso dizer que foi algo que transformou a minha vida, não é? E a questão da é, da oração, o que é que a gente chama de oração quântica? Né? De, onde é que veio, de onde é que veio isso? O que é que fundamenta esse tipo de oração? Então eu vou trazer um pouco da, da história, tá? porque é, tudo surge a partir dos escritos bíblicos que foram descobertos é, ali em 1944, aproximadamente, é, do século passado, nas ruínas de Curran, né? na, na antiga Mesopotâmia, né? Então, um pastor de ovelha se assim, encontrou lá dentro de uma caverna, uns escritos, né, uns pergaminhos, algo muito enigmático, né e terminou que esses pergaminhos, esses escritos, chegaram na mão de um de um bispo da cidade mais próximo, e aí é, percebeu-se que era algo de muito valor e algo muito antigo. né é, Não demorou muito, grandes pesquisadores, arqueólogos, antropólogos, se interessaram por aquilo ali, né, e aí o que acontece é que uma grande... É, uma grande expedição foi feita e mais né, escritos foram encontrados dentro de pote, dentro, enfim, dentro dessas cavernas, né, e eram escritos muito antigos, datados né, cientificamente, foi tudo muito pesquisado cientificamente, esses escritos hoje são um patrimônio da humanidade, na verdade, é algo de muito assim extraordinário. E eles foram datados de, do século I antes de Cristo, e as pesquisas científicas mostraram que eram textos bíblicos é, atribuídos ao profeta Isaías e aos povos essênios. Os povos essênios eram povos que moravam nessa região, né? é, onde da antiga Mesopotâmia, no deserto, e eram povos de muita sabedoria, onde alguns historiadores é, da história de Jesus, naquele momento que ninguém sabe onde ele estava, a partir dos 13 anos, que ele desaparece, só volta aos 33 anos, né? Então, acredita alguns acreditam que Jesus passou na Índia é, e outros historiadores acreditam que Jesus bebeu nessa fonte dos povos essênios inclusive existe um evangelho essênio né, que traz toda essa conexão com a natureza né, algo de muita profundidade e muita sabedoria é. e nesses escritos bíblicos encontrados aí na ruína de Curran o que é hoje chamado de uma forma perdida de orar né, inclusive foi um dos livros do... É, do Greg Braden, que eu tive também com ele no Novo México, numa grande imersão. Conheci pessoalmente, interagi diretamente com ele, mais de uma vez, na verdade, nos Estados Unidos, mas nessa aí eu fiquei cinco dias numa imersão no Novo México, viajei com ele para visitar tribos indígenas, todo esse ritual, né? fizemos uma observação. É, é do céu ele tem muito conhecimento de astronomia também então foi algo assim de um aprendizado gigantesco né que me aproximou ainda mais dessa, dessas culturas ancestrais né e nesses e nesses escritos bíblicos atribuídos aos povos essênios e o, e o é, e ao profeta Isaías né é tem lá essa forma perdida de orar que é essa forma perdida que é essa forma de orar a partir do sentimento né, a partir do sentimento ou seja você precisa sentir, ou seja, a oração quando ela é feita, quando você está ali, meu Deus, resolva meus problemas, resolva minha dor de cabeça, minha dor na coluna, resolva... Então, quando você está é, fazendo uma oração e está se conectando aquilo que você não quer, você praticamente está, o seu sentimento está, é, digamos, emanando a vibração, é, ou seja, você está se transformando num atrator daquilo que você não quer, porque o sentimento, né, ele cria um campo magnético emanado pelo próprio coração e o pensamento é, cria um campo elétrico. Então, toda vez que a gente está numa intenção, né, toda vez que nós temos a intenção de realizar alguma coisa, tem um sentimento, né, tem um sentimento por trás, tem uma emoção ali por trás. Então, o que é que acontece? Quando nós nos conectamos à emoção negativa da não realização, da preocupação, do problema. Basicamente, nós estamos emanando esse sinal para o universo. Né? Hoje descobriu-se esse grande campo de energia, chamado campo de ponto zero, o campo quântico, né? onde essas informações estão codificadas. Então, nós funcionamos como uma antena, né? e como também um mediador dessa informação que está codificada na dimensão espiritual da existência, como se fosse uma biblioteca que está lá e a gente acessa o livro, e nós somos a ponte para que isso se manifeste na nossa vida. Então, quando você está orando né, na negatividade, na perspectiva de, de, de, da preocupação, da ansiedade, da tristeza, né, da raiva, você vai atrair mais do que você não quer. Então, o que, o que esses escritos trouxeram é que você precisa sentir Sentir aquilo que você quer manifestar. Inclusive, o Greg Brady fala um, um, em um dos seus livros, é mais de um dos seus livros, ele cita o um encontro com o índio Davi, né, que ele chama de índio Davi, que era um índio que tinha, fazia parte de uma tribo, que era, de uma tradição, que fazia chover. Né? O ritual, o Greg Brady falou, bom, e eu, como é que você faz isso? Ele disse, eu posso lhe mostrar, fizeram uma longa caminhada no deserto, nesse período fazia meses que não chovia, estava uma seca muito grande, e quando o índio chegou lá, ele entrou dentro de uma mandala, né, e ele ficou em silêncio, e ele não demorou muito ali, né, ele não demorou muito ali. E, e o Greg Brady é, fechou os olhos, né? ficou numa postura de, de gratidão. Né? O Greg Brady ele terminou e o Greg Brady falou: "Ué, mas você não ia fazer uma, uma oração para chover?". E você ficou em silêncio. Ele disse: "Sim, mas eu fiz a oração. Disse, o que é que você fez na verdade?". Ele disse: Olha, é o seguinte. Eu me conectei à chuva. Então imaginei a chuva caindo. Né? Eu imaginei os meus pés na lama. Eu senti o cheiro da chuva. Eu vi a chuva caindo pelas paredes da minha casa, tá? do meu povoado, tá? enfim, eu vivia chuva, ou seja, eu entrei nessa percepção de que a chuva já já tinha acontecido e aí nesse estado né, de que de percepção de que a chuva já tinha acontecido, eu entrei no estado de profunda gratidão, então eu agradeci né, pelo meu pedido de ter sido atendido. Percebe? Ou seja, ele não chegou ali e, e, e ficou pedindo para chover. Ele imaginou essa situação acontecendo, né? ele imaginou essa essa manifestação da chuva. E como era algo né, que ele tinha tanta certeza, tinha tanta fé como Jesus nos ensinou, ou seja, a fé que remove montanhas, ele usou esse princípio. Se já aconteceu, eu agradeço antecipadamente. E o estado de gratidão, ele, ele, ele praticamente... Confunde o cérebro porque o cérebro não, não entende se você está é, agradecendo porque uma coisa já aconteceu ou se você está imaginando. Então se você imaginar que já aconteceu, ele vai se comportar e vai neurologicamente praticamente se comportar como se aquilo já tivesse acontecido e aí quimicamente você modifica o seu corpo, o seu sentimento de gratidão está dizendo isso já aconteceu e aí você está mandando para o universo a informação e aí você está se conectando com essa possibilidade. Daí você está dentro do campo da manifestação da realidade. Né? Então, é exatamente isso. Né? A, a, a oração quântica não é um pedido de algo que falta, de algo, de, um, de uma carência. É imaginar essa realidade sendo manifestada e você, é, e você agradecendo por ela. Percebe a diferença? Né? Foi aí que, foi a partir desse... desse é, foi a partir desse desse conhecimento que eu criei várias meditações, que eu chamo de meditações quânticas de cura, né? E eu tenho várias meditações com resultados extraordinários, que eu apresento no meu curso de coaching quântico, eu tenho feito meditações também semanalmente, né? É, na, nas mídias sociais, no Youtube e eu tenho um programa também chamado Oração Quântica, onde eu disponibilizo um vídeo também explicativo sobre o que é oração quântica, onde eu já faço uma prática de uma oração quântica e eu faço algumas meditações quânticas de cura usando esses princípios né? ou seja, eu, é, são meditações guiadas onde eu trabalho, por exemplo, né, a questão da gratidão, então nós vamos fazer uma, uma meditação da gratidão você tem uma meditação, né? que é da, do alinhamento dos chakras, que são os centros energéticos. Nós temos a, a meditação da reconciliação plena, com trabalhar a questão do perdão em relação aos pais, né? onde liberando-os de, de qualquer tipo de aventura de culpa que existir. Temos a meditação é, também... É, das células-tronco, onde nós vamos direcionar essa intenção para algum problema de saúde que a gente tenha, a gente vai exatamente entrar nesse campo ativando as células-tronco, que são células que habitam a nossa medula espinhal, sobretudo, em outras áreas do corpo, e que essas células curam qualquer coisa. Então, eu tenho resultados extraordinários. No meu livro, Deu um Salto Quanto na Sua Vida, inclusive eu tenho um depoimento, uma pessoa passou por um processo de cura durante uma meditação dessa. Né? Então, nós temos a meditação também do propósito, temos a... a ou seja, do como realizar o seu propósito de vida, se conectar ao propósito de vida, seja, imaginar, entrar na frequência do propósito. É? Nós temos também... É uma meditação onde eu vou ensinar como você faz uma pergunta profunda de algo que você se conectar, quer se conectar, e tudo isso aliado a uma técnica muito poderosa chamada de meditação da coerência cardíaca, também que eu transformei numa meditação quântica de cura, né, a partir de um trabalho de imersão que eu fiz na, Nova, na, na Ribeira Maia, no México, em 2016, com três grandes pesquisadores do Instituto Arte da Califórnia. Um deles era a CEO, a Deborah que eu trouxe em 2017 para o simpósio, o quinto simpósio internacional de saúde quântica que eu organizei né, com grandes celebridades aqui em Recife, do Brasil e do mundo, né? Então você vai também ter uma outra meditação quântica de cura para você usar os princípios taoísticos para limpeza dos órgãos do corpo, tá? Então, assim, é um conteúdo muito primoroso, né? E eu tenho um imenso prazer de dizer para você que nessa semana, do dia 13 ao dia é, 18, apenas, né? Nós, esse, esse esse programa completo, o investimento para você ter esse programa maravilhoso, completo para você começar a ativar dentro de você né, essa vibração da conexão com aquilo que você quer, ele normalmente é comercializado por 147 reais e nós estamos com uma mega super promoção essa semana exatamente para gerar benefícios às pessoas que nos seguem. Ou seja, é para entregar algo que seja transformador, que seja curativo, que seja preventivo, autocurativo e preventivo, né? E, e que possa promover a saúde. Então você vai poder adquirir por mais de 50% de desconto, então é uma condição hiper, mega especial, é, por apenas 67 reais. Ao invés de 147 por, 140, por 67 reais. então isso é uma forma de, é, de agradecer também vocês que acompanham aqui o nosso canal e oferecer para vocês uma condição ultra especial para que vocês não só entendam a lógica da, da oração quântica, da meditação quântica, mas vocês coloquem em prática oito meditações poderosas é, com o potencial de transformar, de prevenir, de promover a saúde na su, da sua vida, de trazer você para esse ambiente cerebral, quando você sai do, do ambiente de estresse e entra no ambiente da criatividade, do empoderamento pessoal, tá bom? Então se você gostou, deixa aí o seu like, é, compartilhe para que mais pessoas possam acessar essa, essa promoção incrível que estamos fazendo só essa semana, do dia 13 ao dia, ao dia 18, e deixa aí uma pergunta, né? Essa pergunta, na verdade, eu trouxe uma pergunta de muitas pessoas que querem saber mais sobre meditação, sobre oração quântica, então é um, é, o propósito é trazer para você e aproveitar essa semana, para que você possa ter esse material numa condição ultra especial e você possa praticar, para depois você dar um depoimento aí e fazer uma pergunta é, a partir da sua própria experiência de transformação, que é muito comum as pessoas vivenciarem é, quando praticam a meditação, que é exatamente você, quando você está se familiarizando com os seus pensamentos, se familiarizando a identificar, aprender a identificar os sabotadores, os processos de auto-sabotagem e implantar programas, de autocura, que possam se conectar ao propósito e, e ao seu imenso potencial. Compartilhe o nosso vídeo, é, assine o nosso canal se você não assinou e, a, e ative as notificações para que você possa receber é, conteúdos é, voltados para a transformação e autoconhecimento. Toda a semana você vai ter conteúdos novos e empoderadores. A TV Saúde Quântica é só uma vez por semana, mas nós temos conteúdos de meditação quântica, nós temos, de, do Minuto Quântico, lives que eu, vou, que eu faço é, com frequência, com grandes nomes, né? trazendo sempre conteúdos muito especiais para você. Então eu aguardo você na próxima semana, quem sabe, é, deixa aí a sua pergunta, quem sabe eu possa estar respondendo ela aqui numa próxima TV Saúde Quântica. É, TV Saúde Quântum, então um grande abraço e até a próxima TV. A nossa equipe deve colocar o link em algum lugar para que você possa acessar esse conteúdo promocional dessa semana. Bom proveito!